Ó, oh, Jennifer, os cachorros estão tá latindo muito lá em cima. Vamos lá ver o que é, que é hein? Vamos ver o que é. Que é. Eles estão latindo lá em cima, ó. Vamos lá ver o que é. Que é? Vamos ver. Vamos lá. O que, que será? Eles estão lá em cima. Latindo, Jennifer. O que, que será, Daniel? Eles estão latindo. Gente, não, não, não, e tem hora que eles estão latindo. Olha lá, eles estão aqui, ó. Por que, que será que eles não estão tá querendo ir para casinha deles? Olha, que está, está, que parece está que está, está com medo Não que tá? O que, que aconteceu, Lara? Você está latindo O que ah, está acontecendo? Ah, gente, eles estão latindo demais Gente O que será? O que foi, que Lara? Foi descer cá, é? Por que eles estão querendo descer? Ah, Vamos lá ver ah, o que é, Jennifer ah, Olha, ah, eles ah, estão ficando ah, ali no ah, cantinho, ah, gente Eles ah, estão ah, latindo ah, demais aqui, Olhando lá para a casinha deles nossa, gente, será que tem alguma coisa dentro da casinha deles? Ei, é vamos lá ver. ver Vamos lá ver? Gente, a gente vai lá ver Gente, nós pegamos os cachorrinhos no colo Porque eles estão lá, e olhando para a casinha deles E agora, nossa, o que, que será que tem lá na casinha deles? Um zap bebê zap bebê O Daniel falou que é o zap, gente Nós estamos achando que é o zap mesmo nossa, tô com muito medo, tá atrás escondido, atrás da casinha, parece. Gente, e agora nós vamos ter que deixar os cachorrinhos aqui, vamos poder deixar os cachorrinhos aqui. Nossa, Jennifer, nossa, Daniel, olha lá, que tá lá atrás da casinha, vamos ver. Ai, ah, eu tô com medo, eu acho que é o zap mesmo, Jennifer. Ô, oh, Daniel, não vai não, não vai não, eu tô com medo, vambora, vambora. Vou levar os cachorrinhos. Só ver o rosto. Ô, oh, meu pai. Ah! embora, ah, vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Quer ver? Gente, não, tem que levar os cachorrinhos lá pra baixo. Exatamente. Vamos levar eles lá pra baixo. Vamos levar eles pra baixo. Gente, viu o zap? Nossa, Deus, aí, eu que dei que um susto. Tá não vou poder deixar eles lá em cima, não. Não, com aquele que zap. Da... Que Ai, vir gente, vir eu tô com medo. Nós só tremendo, nós só tremendo, eu tremendo, tremendo eu, gente. Eu Tô com medo. Meu Deus. Meu Deus, vamos deixar os cachorrinhos aqui, não pra poder deixar eles lá em cima, não. O Zap tá lá atrás da casinha do cachorro. Isso, você viu, tem... Ele gritou, ele fez... Uou! Ai, o Zap gritou na... bem na hora. Vamos deixar os cachorrinhos aqui. De noite, aí, nós... De noite, nós levamos eles pra lá. Até, gente. De noite, Deus. nós vamos mostrar pra ver se o... se o Zap já foi embora, gente. O Zap tá Toma. dentro. O Zap tá atrás, da tá casinha do cachorro, gente, eu assustei demais Nossa. Vamos deixar os filhotes aqui Nossa, nós ficamos muito assustados, você viu, aí, Daniel, você viu correndo. o grito do Zap? Fez um... ah. ah, fez desse jeito Ai, ah, só de noite, só de noite, a gente vai ver se... Gente, eu... acompanha o vídeo aí pra você saber tudinho Fala pra gente não, hein, gente, o que, que nós podemos fazer? Ah, O que, que nós fazemos?